Fala, player! Beleza? Enfim, chegou a data aqui do primeiro exclusivo de Playstation 5, o jogo Returnal. E, cara, muita gente falando desse jogo aqui. É, eu tava muito ansioso pra jogar esse jogo, ele foi desenvolvido pela Housemarque. E, cara, tá bombando, né? Muita gente falando aí. E vamos ver aqui já algumas configurações rápidas aqui do jogo. Não, modo daltônico não. Tamanho das legendas, vou colocar pequeno, normal. Mantenha pressionado para continuar. Não vou mudar a questão aqui do, do brilho. Se a gente vê que está muito escuro, a gente muda durante o jogo. Beleza? O Retorno foi concebido para ser uma experiência desafiadora. Cada novo ciclo apresenta novos desafios. Recompensas e alterações no mundo. Você terá que se adaptar e resistir para progredir. Ou seja, o jogo é difícil. Quando você, quando você morrer ou fechar o retorno, você sempre retornará ao local do impacto e toda a progressão não permanente será perdida. Você pode suspender seu ciclo usando a, funcio a funcionalidade de modo descanso do console. Mantenha pressionado para iniciar. Acho que a gente começa agora, né? Vamos ver. O som do jogo tá muito tenso né, um terror meio que, meio alien Sombra branca Pra quem gosta de desafio cara, esse é o jogo Fazer um teste aqui, aproximação proibida. Aí ó. já tá dando um recado, meu astra. Cara, eu gosto pra caramba de jogo nesse estilo de ficção científica Cara, esse olho dela é meio doido né, super raro isso Deu ruim Pisou no freio Cara, o DualSense já tá pipocando aqui, meu. Né? Eu vou até que tirar o som dele aqui para não sair no microfone. Caiu, né? Vamos ver o que acontece agora. Olha que animal, player. Tá chovendo aqui, né? Quase não dá para perceber. Mas dá pra perceber porque ela aqui no Dual Sense. Aqui, se Vamos ver se ela acabar de falar ali. Eu caí em mas... Quem que é Ilius? Estou deixando Da hora. Deixa eu só dar uma pausa aqui e configurar para não ser o som do controle aqui não atrapalhar vocês, beleza? Voltamos aqui, movimento e, e câmera, uns LL para se movimentar, louco. Olhar ao redor, show. Vamos ficar um pouco, de... vamos, vamos ficar um pouco tanto aí. Uh, nave aqui totalmente destruída. Cara, neblina bem densa aqui, Quadrada não faz nada, triângulo não faz nada, X pula. Bolinha ou círculo Dessa dashzinha aqui E a missão que nós temos ali É, acho que eu estou aqui em cima Da missão, galera, deixa eu tirar O meu Acho que eu vou mudar Pro lado aqui, pro lado Esquerdo, porque ali A gente tem, colocar no meio Aqui na realidade Deixa eu ver, se, se aparecer alguma coisa Aqui depois eu mudo, beleza? Porque para não atrapalhar aí nenhum, nenhum HUD informativo da tela. Aqui a gente tem o que? Tem esse barato que não é nada, se totem. Cara, tá bonito, tá bonito, bem fluido o jogo, hein. Quem é o Willius? Ali a gente tem, localiza o sinal da sombra branca e investigue a fonte do sinal. Olha esse som, galera. Mas estátua tão meio doido aqui. É um país habitado, né, ou que já foi habitado, cara, isso aqui. Esta floresta contém vastas ruínas de uma civilização, murais, fundações e estátuas assustadoras. É exatamente isso eu estava falando cara meu o som tá bem sombrio assim cara putz ia ver se eu podia cair mas acabei caindo mesmo assim bora que bora que bora cara tem um portão aqui opa Tria Encontrei um patrulheiro astra falecido, verificando a identificação do capacete. E é. mano? É ela. Já tá um tempo ali já. Hein? Lá tem um robozinho aqui, vocês viram? Ali ó. Como se fosse uma câmera. Agora eu quero saber quem é um Helios, velho, que morreu. É minha arma. Continuando em direção à origem do sinal. É, eu acho que ela acho que ela não se tocou. Que talvez seja ela que apareceu ali no capacete porque ela não, não aparece aqui o, o rosto, né? Mantenha a L2 pressionada até o meio para focar a mira, pressione R2 para disparar. Legal. Legal. Opa. Ele deu um. O que, que ele fez ali? Ah, oh, cara, eu tô achando que isso aqui. Pera aí. Ah, acho que você consegue recarregar mais rápido, igual no Gears. É isso mesmo. Legal. Bora. O L3 corre. Oh, tem um negócio no olho ali da, da estata. Ó, okay, quer uns negócios aqui, ó. pressione para acessar o computador do seu... Para acessar o computador do seu traje, use para visualizar o mapa, estado, de equipamento e base de dados. Vamos ver. Mapinha. Show. Com as portinhas. Cara, isso aqui tá parecendo muito... Como que chama? Super Metroid, cara. Estado, tal, bolitos, não sei o que é, chaves, éter, integridade, proficiência, adrenalina, a gente vai aprender durante o jogo. Equipamento, só pistolinha, base de dados, só ali a arma e bora lá. Pera aí que tem um negócio aqui. Item desconhecido, análise pre preliminar. Aproximação segura potencialmente benéfico. Mantenha pressionado para analisar. Descobri o um recurso em potencial. Análise positiva para reparo Trágico. traje. Classificando como Silfio. Silfio. Então o nome disso é Silfio e a gente já conseguiu aqui encher um pouco da barra de HP. Bora! Olha que louca essa a porta velho vermelho portão trancado um portão de xenotecnologia protegido com um mecanismo de bloqueio beleza então sabemos que tem um bloqueio ali o oh, oh, oh. cara avatar puro isso aqui hein da hora olha isso velho o brilho disso Caraca, animal, animal, vamos. A galera, tá ó, já apareceu uns arrancou com cabeça para dar um terrorzinho na gente. Então, vem, opa, opa. Beleza. Fauna hostil eliminada. Fauna hostil eliminada. Bora. Item desconhecido. Análise preliminar. Aproximação segura. Potencialmente benéfico. Mantenha pressionado para analisar. Ah, cara. É ela aqui de novo. É ela? É ela. Encontrei um registro de voz. Adicionando ao banco de dados. Reproduzindo agora. Vamos ver. Diário de patrônia. É ela mesma falando. Ó. Tempo decorrido? 30 minutos desde a última colisão. Zonas inteiras desta floresta se organizam como um quebra-cabeça vivo. Se, oh. se, sempre que eu. Se, sempre que retorno, conforme o protocolo Astra, não serei retirado enquanto não chegar ao sinal de transmissão. Se alguém me estiver ouvindo. Também estão presos. Caraca, bom, me chama energia aqui. Ela não se lembra, cara. É por mais que seja escuro, né? Bem dark, o cenário tem muito detalhe, né? Cara, beleza. Ah, esse, esse negocinho possivelmente deve ser uma moeda para gente comprar alguma coisa, sei lá, porque tem muito no cenário, né? Deve ser isso. Vamos lá. Vamos ver o que é. Chave atropiana. Beleza, pegamos a chave. Vamos lá. Vamos ver se o que ele mostra no mapa. Ele mostra o caminho que a gente tem que ir. E exatamente aqui, acho que essa porta aqui é a porta que estava trancada, né? Beleza. O jogo também não deixa a gente tão perdido, né, cara? Porque tô cansado. Jogo que meu, não dá dica de nada é complicado né Opa Eu quero uma chave, ué e não é a chave Será que eu não peguei o negócio? Onde que era o esquema? Acho que era lá em cima Eu não peguei Beleza Beleza Vamos pra, pra cá querido Tem que ser Boa Cara, é, é muito Super Metroid isso aqui Pressione, círculo para dar dash, mantenha pressionado para um impulso mais longo. Tá? Vamos para cá antes, se a gente acha alguma coisa, explorar, né? Como sempre. Bom, acho que se a gente cair ali a gente morre, eu acho, né? É, aqui não vai pular mesmo. Por isso que ele falou da dash. Demora um pouco para carregar. Beleza. Preencha um espaço de melhoria da integridade máxima. Pegar. Ah, tinha três negócios ali na, no canto inferior. Na barra de, de energia de HP. Agora ele tem mais uma barrinha. Eu acho que... Encontrei o sistema de Será que... Ué, deu pra passar, mas tomei um dano ali, né? Deu pra passar com a dash aqui, ó. Sem dano. Bom. Funcionou. Uh, agora eu acho que a gente tinha que usar a dash de novo, né? O player. Agarrou, beleza. O que, que temos aqui? HP, a fauna do jogo, e aqui a gente tem o quê? Eu acho que aqui a gente só deu a volta, né? Opa. A gente só deu a volta, na realidade. Boa! Opa! Tem que ficar esperto, porque se você erra... O carregamento ela acaba que... Demora mais para carregar. Olha lá. Beleza. Eu acho que não é nada não. Beleza. Tem uns, uns itens aqui. Chave maligna. Abre portões e containers fechado, mas está infectada com malignidade. Malignidade. Probabilidade de avaria baixa. Os itens malignos podem causar avarias. As avarias têm efeito. Obrigado. Por... Deixa eu pegar primeiro, né? Vamos pegar. As avarias são efeitos negativos contraídos de itens malignos ou parasitas. Remova uma avaria completando a tarefa ao lado esquerdo da tela. Então é onde o Tonto aqui tá com a cabeça em cima, né? Pera aí, pera aí, galera. Então eu vou deixar aqui, ó, beleza. E, cabeção, beleza. E aqui a gente tem. e hum. é bem que você podia passar ali na realidade, né? Tá de sacanagem. Eu lembro que a gente aqui, ó. Beleza. A gente abriu aqui. Pegamos aqui um, uma energia. Puta é que da hora isso, velho. Muito avatar. O uh, que a gente tem aqui? É, no mapa mostra os. os se tem algum item. Ó! Oh. Jogando muito Densgone, o R3 aqui, ele dá uma. Um, um raio-x aqui do cenário todo. O que, que é isso? Agora tá saindo mais uma. Mais um tiro diferente aqui. Beleza. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Ih, é isso, mano, que da hora. Caraca, velho, muito Alien isso aqui. Tem outro filme que tem uma. Uma esfera assim, velho. Eu não lembro. Isso aqui parece. Tá parecendo Dark, velho. Aquela série da Netflix. Que da hora. Acho que não tem nada aqui, né? Olha isso, que da hora, Olha, o som do negócio, é da hora, a ambientação do som dos caras, tá demais, opa, ouvi um novo registro é imacível, da base cá, de dados. Tentei tudo, sempre sou trazida de volta por, há um momento entre a morte e o renascer. Quando os tentáculos me puxam para baixo Gritando Afogando-me Retornando Caramba meu O boleto desaparecer, desaparece desaparecem um e meio mais Mais rápido Eu tenho que utilizar um consumível para Tirar essa avaria Posso cair aqui? Acho que sim, né? Ixi, mano. Nossa, velho. Que isso, mano? É a raposa de nove caudas, aqui? A curama, Sai, Kurama! Nossa, velho. Sai, Kurama! Nossa, velho. Ah, isso. Foi feito para a gente morrer aqui, velho. Tem como. Ah, pegadinha do malandro, né? Para cima de moar foi isso mesmo, galera. Aquilo lá, acho que... E vai ficar uma galera louca aí tentando... um conquistado. Vai ficar uma galera louca aí querendo passar aquele, aquele boss, né? Cara, quem que é o Williams velho? Tesseline, sobrevivi a... Estão me ouvindo? Estou na minha nave. O traje está operacional e... Já passei por isso antes se chama déjà vu possui dois terminais para acessar o terminal principal e o terminal de desafios o terminal principal pode ser usado para visualizar suas estatísticas gerais e registros da nave o terminal de desafios pode ser usado para acessar o desafio diário onde você pode competir contra outros patrulheiros patrulheiro é demais né, poderia colocar astronauta pô. isso aqui patrulheiro Patrulheira é o cara ali que anda de, de, de motinha Que passa buzinando aqui Na vila é, Assim que ele for desbloqueado Beleza Beleza, vamos ver o que tem aqui na nave Aqui no storage Ó oh, Tem alguns aqui, mas muda alguma coisa Modelo 5, modelo 9, modelo 14 Puto, achei esse modelo Enfim, acho que não muda nada Eu Vou colocar ele aqui Mudou, será? Tá isso aqui, computador. Uh, vamos ver aqui que a gente tem: inimigos eliminados. O que mais? Dias, horas, minutos, segundos, legal. Isso aqui é para deixar a gente frustrado mesmo, né? Para mostrar na tua cara o quão incompetente você é e não sabe jogar. Noob. Beleza, aqui não tem nada aqui não vou, Acho que aqui a gente sai da nave hein? Aqui não, acho que não tem nada Tem um controle de Atari Pra passar o tempo aí Uma cozinha Que livro que ela lê aqui? Vamos ver é, de a, a, a, a Abdicação de, de De Zeus Beleza Tem outro negócio aqui que eu não sei o que que é a caminha, vamos dar uma deitada, vamos ver o que acontece. Cara, o jogo, ele, ele flui bem, cara. Meio tenso. Mas se a se desse pra jogar em primeira pessoa, poderia lançar uma versãozinha, né? E ia ficar parecendo o Metroid do Nintendo. Do GameCube e do, e do Nintendo Wii, né? Que era o Metroid que eu curtia bem também. Tá? Enfim, dormiu, acordou. Hum, com certeza não tem diferença. Talvez de dia e noite aqui nesse lugar bizonho. Ah, ela começou com a arma agora, ó. Ah, é, mudou o traje, olha. traje tá, mas tá da hora esse traje, hein? Olha que da hora ó, o bichinho no pescoço dela. Beleza Vamos para a porta lá, que a gente está perto do objetivo já, eu acho, né? Que que é isso? Que susto, mano! Eu devia ter usado aquele negócio aqui, né? tecnologia necessária. Vamos ver aqui. Descobrixe a tecnologia no cadáver de um Leituras indicam potencial de melhoramento do traje. Parece o lobo da steppe, né? Esse cara aí. Depois de morto, né? Depois da surra da Liga da Justiça. Nossa, essa menina, acho que ela tá Meu, precisa usar uma bombinha. Né? Ela falar com falta de ar toda hora. Integração no sistema Duplo, duplo pulo. De é. O seu traje agora pode ser, pode usar translocadores para se teletransportar. transportar. Acho que deve ser aquele bagulho aí. Vamos ver se tem alguma algum segredinho aqui atrás, algum baú. Nada, né? Cara, eu preciso pegar sangue, velho. Preciso pegar energia, senão eu tô. Ah, agora sim, ó. Um dispositivo de xenotecnologia para viagens a curta distância. O negócio que virou uma bola, velho. Confirmado. Teletransporte de ponto a ponto. Localização da saída parece corrigida. Beleza, o que, que é isso? Um Drone? Chave de Casa, a ah, chave da antiga casa do século... Ah tá, a, casa, a chave da casa. Ixi Maria mano. Tá, agora... Putz, que essa porta aqui mano. Será que é a do chefão ali? Eu não vou pra aquela porta vermelha não, velho. Vermelho é perigo, você tá ligado, né? Parece ser um outro dispositivo de teletransporte. Mas de construção mais complexa. Achamos alguma coisa importante aí. Quando tem que né, ir é coisa volta importante. Volta variar, segurando. Uma potencial ferramenta. Uh, rapaz Agora sim, hein Dá pra fatiar os caras Agora dá pra dar melee Ah, mano, caiu o aqui, ó Ó ah, ela, só, ela só dá um golpe, só Mas deve ser forte Esse aqui, mano Aqui era a chave Não sei o que lá ah, agora sim mano, agora sim, dá pra... Ah, olha aqui ó, será que vai agora? Agora sim, papai! Agora sim, mas embora o é, que a gente tem que fazer agora? Vamos lá pra casa né? É pra cá que é pra casa? É, para pra cá mesmo. Ah, tem um, tem um, como chama? Um negócio aqui de teletransporte. Vamos pra cá, ó. beleza Foi Nossa, mano, que da hora isso Nossa, velho, que da hora O que, que será que vai rolar aqui? Põe a chave, pô Tinha que pôr a chave Tá então, como eu deixei é impossível as minhas primeiras lições estão registradas nesta pasta mas isso está guardado nos arquivos da nave é, deu uma queda de frame pesada aqui, mas beleza 8 e 36 ela, ela tinha um olho meio, meio diferente mesmo já antes só. E caiu. Mano, mano, mano, mano. Desceu o PT agora, lembra do PT da demo? Derrubaram os livros aqui, ó. Os livros estão até brilhando, velho. Impressão minha. Não dá pra abrir mais nada? Vamos subir. ser no um PT, velho. Calma, calma, calma, vai. Parecendo a porta dos desesperados, né? Vai, vai! Para! Para! Vai! Ué! Não vai mesmo! Aqui também não vai não! Vai ter um negócio aqui! Opa! Ela não pega de assim? Só vai pegar de assim mesmo? Marcas tão esquisitas! Eita coco Caraca, caraca Ah, tinha um bichão aqui já, um... só falta o astronauta cela né tipo o que isso quer dizer cara esse jogo ele tá aparecendo Opa, perdão. Tá parecendo aquele filme Amnésia, cara. Que, vo... que você. que o filme é de trás pra frente, né? Estatueta de astronauta. Item pessoal não quer te deixar partir. Ah beleza, Variama removida. É... E agora pra onde nós vemos? Pra lá. Enfim, não mostrou muita coisa pra gente, mas. Faz parte da história. E pra onde a gente vai agora, querido? Uh, ó. Tem uma porta... Tem algumas portas ali que a gente não foi. Mas eu vou fazer o seguinte, player. Pra, pra o vídeo também não ficar tão longo assim. Eu já quero, que já tá longo, né? Já vou entrar na porta vermelha. Só pra ver o que, o que, que vai rolar, tá ligado? Então a esquerda aqui, bora lá, vamos ver o que vai rolar. Vamos ver se a gente está preparado. Ver o que vai acontecer. Tô então, tá achando esse jogo fácil demais. Todo mundo tá falando que esse jogo é difícil, pô. Cadê a dificuldade, na bagaço? Ah, tem um negócio aqui que eu não tinha visto. 2 de 10, 20%. Vamos entrar lá na. Vamos ver se o que vai rolar aqui já era. Beleza Beleza aumentou a adrenalina Opa, aquele bicho não pode me ver Bora! É, eu não tenho ainda a chave anátema Chave anátema, não tenho ainda Vou ter que usar e conseguir algum lugar essa chavinha Que possivelmente deve ser aqui, ó Que aqui é o objetivo E a gente vai conseguir chegar ali e pegar a chavinha E depois a gente volta para tentar ver o que vai acontecer, né? aqui Não é para trás. Deixa eu ver se tem ainda para pegar melhoramente integridade. Ah, vou pegar isso aqui porque meu sangue tá baixo ali, né, galera? Vamos ver. Ah, não, achei que era um item, velho. Caraca. O que aconteceu? Ah, aumentou, aumentou a energia ali, a vida Boa Isso aqui faz o que mesmo? Ah, agora, agora vale a pena, né? Pegar o negócio corpo a corpo Ainda bem que a gente veio aqui E pra onde a gente tem que ir? É, pra cá, beleza Não tem mais dinheiro pra nada Ah, é aqui, ó sem a porta, a gente, sem só Isso aqui a gente não... Olha isso. Que susto, mano. a ah, chave doidona. Beleza, vamos pegar. É lógico, né, mano? Que vai fechar tudo aqui. E a galera não vai deixar a gente escapar. Ah, mas eu vou embora, mano.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 esfera... Ah, chance de inimigos largarem resina ao morrer. Duração 30. Desativa todas as torres. Não ah, tem, tem nada demais, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nossa, velho. Trancada sete chave mesmo, hein? A fonte de energia está além disso. Talvez esteja relacionada com a sombra branca.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 Ah mano, você tá não, não você tá desgraçado, filho da mãe. Mano, os cara é o um ciclope mano, é o que que os cara é? Corre corre corre desgraçado. Sai. Oh. oh.